Eu sei que você me observa de longe Imagina a gente no horizonte Só nós dois, se quiser, vem comigo a gente junto forma um casal tão lindo E se por você eu juro que perigo. Se quer saber o motivo eu posso escrever um livro Até quanto as estrelas nosso amor vai além disso Eu tenho tanta coisa pra falar E se quiser mais tarde eu vou te ligar Não esqueça de olhar teu celular que minha última mensagem vai tá lá No amanhecer e no pôr do sol É com você que eu quero estar Construir uma família e viver a vida Realizar os nossos planos e metas Vamos deixar a tempestade passar Colocar nas mãos de Deus e nos guiar Só quero voar com você do meu lar E do dando... meu Então, de Deus nos guia, eu concretizo aqui o meu rap é assim. Desabafando o sentimento aqui há dentro de mim. Eu já fui sozinho, mas nunca desisti. O menino mudou e seguiu seu caminho. Não desista dos seus sonhos, você precisa acreditar. Lembre-se daquele sentimento. A força dentro de você você precisa soltar. Eu te amo, o amor vale mais do que isso tudo. Vamos viajar passar tudo até o infinito e além longe de tudo. <risos> yeah, yeah. Você precisa soltar, yeah yeah, Desista.